Olá, tudo bem com vocês? E começamos mais uma aula da nossa disciplina de introdução ao metaverso. Hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os aplicativos de metaverso imersivos e inovadores. Para que a gente possa é, olhar para essa parte, é muito importante que a gente retome alguns conceitos. Né? É, para isso, vamos lá. Quais são esses conceitos significativos e significados que a gente precisa uh, ter para uh, iniciarmos os conteúdos de hoje? Voltando aqui aos conceitos. Primeiro, o que são aplicativos? Né? São programas de software projetados para realizar tarefas específicas. Como assim? Eles podem ser utilizados no smartphone, nos tablets, computadores... E existem é, uma facilitação para a realização de uma gama de tarefas e variedades, como comunicação, entretenimento. Então, se a gente olhar para o nosso smartphone, por exemplo, o WhatsApp é um aplicativo, os jogos que a gente tem são aplicativos. É? Então, vamos guardar esse conceito aqui do ladinho para que a gente possa juntar nessa frase que é o tema da aula de hoje o metaverso, os espaços virtuais tridimensionais, onde os usuários podem interagir uns um com os outros e com objetos digitais. É, lembrando da nossa aula passada, onde nós vimos o conceito de metaverso. Os metaversos, eles combinam tanto a realidade virtual, lembra da nossa aula passada, e realidade aumentada, né, os mundos virtuais, permitindo que os usuários participem e de experiências compartilhadas e personalizadas. Então, o que que é o metaverso? Certo? E aí a palavra imersivos. O que são ambientes imersivos? Nesse contexto, o imersivo ele se refere à capacidade dos aplicativos de envolver os usuários em ambientes virtuais, de forma a criar experiências e criar um alcance eh, por meio tanto da realidade virtual quanto da realidade aumentada, que permita que o usuário sinta imerso, como se ele estivesse, entre aspas, dentro do ambiente virtual. E assim façam as interações de maneira bem natural e intuitiva. E inovadores? É? O que, que vem a ser a inovação aqui nesse caso? quando nós temos novas ideias, recursos ou abordagens que não tinham sido utilizadas anteriormente. É? Então, para aumentar a eficiência, a eficácia de uma solução ou de um aplicativo. Então, no caso, esses inovadores, eles sugerem que os aplicativos de metaversos imersivos estão apresentando situações novas, estão fazendo diferenciações e... É, recursos diferenciados para os seus usuários. Em resumo, os aplicativos de metaverso imersivos inovadores, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, são programas de software que exploram tecnologias mais avançadas. Então, a cada passo, a cada vez, aumentando a tecnologia e os recursos utilizados nesses aplicativos fazendo com que os usuários interajam cada vez mais e tenham mais maneiras únicas de se envolver no metaverso. E aí, o que é importante a gente olhar aqui? Fazendo uma breve linha do tempo, do como o metaverso evolui ao longo, desde a sua criação, ao longo dos anos vocês vão perceber que, conforme a maior quantidade de tecnologia, pesquisas, o, o tempo entre uma inovação e outra vai reduzindo. Então, quando surgiu a primeira ideia de metaverso, em termos de jogos, nós temos lá em 1978 o Muddy, né usando a, a base do uh, RPG, né, o, o, os games, do é, Perigos e Dragões, né? os Dangers e Dragons. Agora ele está ficando famoso, porque também tem uma live action, né? um filme sobre uh, Dangers e Dragons, mas aquele desenho da minha época, não sei se da época de vocês, Caverna do Dragão. Então, esse aplicativo, esse primeiro software, ele foi é, utilizado nesta época em 1978, para criar, e esse é, metaverso, ele era de texto e imagens em 2D, então, bastante rudimentar ainda. Aí, depois disso, o que, que veio? É, nós temos as inovações a partir de 2000, trazendo 2003, trazendo o Second Life, né? Depois, eh, o Second Life trazendo já uma personalização do avatar, trazendo eh, detalhes em 3D, e o próprio Second Life, que é o que nós estamos usando como base aqui da nossa aula, para mostrar ambientes 3D e ambientes de metaverso, ele vai, ele não para né, na, na, na sua atualização, ele segue as inovações que a gente vão vai ver aqui. Né? Depois, em 2009, nós temos o Minecraft, o Ingress, que traz a realidade aumentada, né? a, a possibilidade de construção, compartilhamento e também a experiência de realidade virtual e interação social. Então, é em 2009 que começam a utilizar aqueles óculos que nós mostramos na aula passada, né? trazendo essas inovações. Em 2016, aí tem a febre do Pokémon. Não sei se vocês se lembram, né, as pessoas sofrendo até acidentes no trânsito porque estavam caçando Pokémon, né, olhando para o celular e procurando os bichinhos pela rua. Então, essa combinação de elementos físicos e virtuais, né, a chamada realidade mista, né, em que nós temos a realidade aumentada, a realidade virtual, e depois... Em 2017, vem o Decentraland e o Fortnite. O Fortnite, ele traz a possibilidade de eventos ao vivo, não sei se vocês se lembram, chegaram a ver a notícia, do Justin Bieber fazendo um show ao vivo no Fortnite. Né? Então, essa inovação, fazendo com que a pessoa possa estar ao vivo e mexe com seu avatar. E em 2020, vem o lançamento do, então, é, Horizon, né? o meta-Horizon do uh, Facebook, trazendo uma combinação de é, eventos virtuais. E aqui eu trouxe para vocês algumas, alguns exemplos, dois exemplos muito legais no Brasil, um da prefeitura de um, Uberlândia, fazendo reuniões, utilizando os óculos do, do Facebook, né, no metaverso do Facebook, e uma imobiliária também num ambiente virtual. Então, nós vamos ver esses vídeos que trazem alguns exemplos da utilização do metaverso. Agradecer a você, Ana Paula, pela oportunidade de a gente estar demonstrando aqui a tecnologia, criando um ambiente para a Prefeitura de Uberlândia. Essa daqui é uma iniciativa nossa, uma iniciativa de quatro empreendedores da cidade, é, somos todos nascidos, criados aqui em Uberlândia. A gente está trazendo esse... Estou no ambiente de metaverso, exatamente. Estou na primeira imobiliária a ter um ambiente de metaverso. E melhor entrar... Ela... Esse aqui é um dos auditórios, é o auditório mundial, vamos dizer assim, é onde tem nossos treinamentos. Em vez de você se deslocar para uma área, um treinamento, eu posso vir me sentar aqui e simplesmente prestar atenção ou se eu for um palestrante eu posso vir aqui ó e dar a fazer minha palestra no eu posso caso... posso botar aqui dentro o que eu quiser para fazer minha apresentação treinamentos aqui são treinamentos focados em a nível mundial então não... vemos ali aqui eu tenho o que sala de reuniões eu posso chegar aqui e formatar a minha sala de reunião. E aqui eu posso ter acesso a esses, esses telões. Então, posso fazer uma reunião aqui com o cliente, com o investidor, com o parceiro e apresentar várias coisas aqui dentro. Lembrando... A Prefeitura tem a obrigação... De acompanhar o progresso da humanidade. A prefeitura não é porque é um poder público, ela pode ficar estática. Então ela tem que evoluir com a evolução do mundo, inclusive das novas tecnologias, que o mundo hoje são de novas tecnologias. E vamos assinar o ato, prefeito? Vamos assinar. Agora é. depende de vocês, sucesso para todos. Com certeza, prefeito. Parabéns a todas. Aí, a senhora, a Thalita e todos os membros aí que apoiaram isso. Muito obrigado. Muito bem. Então, nós vimos uh, algumas, alguns exemplos da utilização do metaverso já nos últimos anos, né? a já utilizando os óculos de realidade aumentada. Então, vocês viram, por exemplo, na reunião da prefeitura, a possibilidade de, inclusive, assinar atos normativos utilizando o universo 3D. Fazendo uma pequena observação, é interessante que vocês até vejam o canal da prefeitura, tem algumas observações de é, moradores de Uberlândia que se, dividem um pouco a opinião quanto ao gasto público com os óculos 3D, né, para poder utilizar os óculos é, para verificar a realidade aumentada. Então, eu convido vocês a depois olharem o canal da Prefeitura de Uberlândia e verificar qual a reação do público né, é sobre a utilização da Prefeitura nesses ambientes é, virtuais. Pois bem, seguindo aqui, então, o que, que nós temos que é, verificar nessa situação da realidade aumentada e os metaversos, né? uh, como nós vimos nessa última projeção da Prefeitura de Uberlândia. É, ela é uma tecnologia, como a gente já viu, em que proporciona é, que o, o, o usuário ele se sinta dentro do ambiente. Né? essa interação entre a realidade aumentada e os metaversos é que ela abre a possibilidade para muitas situações inovadoras. É, então, a interação entre o mundo físico e o metaverso, como vocês viram ali, o prefeito assinando o ato no metaverso, e, consequentemente, também assinando esse ato é, na realidade física, vamos colocar dessa forma. Né? O mundo físico permitindo essa interação com a realidade aumentada. As experiências também baseadas em localização. Então, é possível é, criar, permitir a criação e interagir com elementos virtuais. Né? É o exemplo do Pokémon onde cria, é, junto com o mundo físico, localizações virtuais. Então, o ambiente ele se mistura com imagens e é, explorações virtuais da realidade aumentada e o próprio mundo físico. Né? E essa combinação ela pode também ser usada para personalizar melhor o ambiente físico fazendo é, como algumas empresas de arquitetura, designers de interiores fazem também. Um grande exemplo que nós é, temos, e recomendo a vocês também assistirem, a série, é, não fazendo nenhum merchandising, mas a, a Globoplay está com uma, uma série sobre tecnologia e inovação muito interessante, em que ela mostra cidades em que as uh, equipes de urbanização utilizam a realidade aumentada para verificar se determinados projetos de urbanização vão ser eficazes ou não. É muito interessante, isso diminui o custo e também a utilização de inteligência artificial nessa produção para verificar a possibilidade, custos, eh, realização desses projetos urbanísticos, onde se mistura a realidade aumentada com a, a realidade física, para que a gente possa verificar essas possibilidades. Então, essa é uma das inovações interessantes que a gente tem em relação à realidade aumentada e os metaversos. Mas como isso se torna possível? É, a partir de que momento a gente consegue, então, é, ter essa evolução? A partir do momento que o metaverso passa a utilizar o blockchain e a inteligência artificial, que são os dois braços importantíssimos para trazer essa inovação significativa aos aplicativos de metaverso. Ele revoluciona a forma como a gente interage nos ambientes e também uh, traz algumas uh, diferenciações e algumas possibilidades além de um jogo ou além de uma vivência num ambiente virtual. E aí a gente vai olhar um pouquinho o que significa esse blockchain. Okay? Então vamos ao vídeo também rapidinho sobre o que, que é blockchain. Many people think of blockchain as the technology that powers Bitcoin. While this was its original purpose, blockchain is capable of so much more. Despite the sound of the word, there's not just one blockchain. Blockchain is shorthand for a whole suite of distributed ledger technologies that can be programmed to record and track anything of value, from financial transactions to medical records or even land titles. You might be thinking, We already have processes in place to track data. What's so special about blockchain? Let's break down the reasons why blockchain technology stands to revolutionize the way we interact with each other. Reason number one, the way it tracks and stores data. Blockchain stores information in batches called blocks that are linked together in a chronological fashion to form a continuous line. Metaphorically, a chain of blocks. If you make a change to the information recorded in a particular block, you don't rewrite it. Instead, the change is stored in a new block, showing that X changed to Y at a particular date and time. Sound familiar? That's because blockchain is based on the centuries-old method of the general financial ledger. It's a non-destructive way to track data changes over time. Here's one example. Let's say there was a dispute between Anne and her brother Steve over who owns a piece of land that's been in the family for years. Because blockchain technology uses the ledger method, there is an entry in the ledger showing that Adam first owned the property in 1900. When Adam sold the property to Dave in 1930, a new entry was made in the ledger and so on. Every change of ownership of this property is represented by a new entry in the ledger right up until Anne bought it from their father in 2007. Anne is the current owner, and we can see that history in the ledger. Now, here's where things get really interesting. Unlike the age-old ledger method, originally a book, then a database file stored on a single system, blockchain was designed to be decentralized and distributed across a large network of computers. This decentralizing of information reduces the ability for data tampering and brings us to the second factor that makes blockchain unique. It creates trust in the data. Before a block can be added to the chain, a few things have to happen. First, a cryptographic puzzle must be solved, thus creating the block. The computer that solves the puzzle shares the solution to all of the other computers on the network. This is called proof of work. The network will then verify this proof of work, and if correct, the block will be added to the chain. The combination of these complex math puzzles and verification by many computers ensures that we can trust each and every block on the chain. Because the network does the trust building for us, we now have the opportunity to interact directly with our data, in real time. And that brings us to the third reason blockchain technology is such a game-changer. No more intermediaries. Currently, when doing business with one another, we don't show the other person our financial or business records. Instead, we rely on trusted intermediaries, such as a bank or lawyer, to view our records and keep that information confidential. These intermediaries build trust between the parties and are able to verify, for example, that yes, Anne is the rightful owner of this land. This approach limits exposure and risk, but also adds another step to the exchange, which means more time and money spent. If Anne's land title information was stored in a blockchain, she could cut out the middleman, her lawyer, who would ordinarily confirm her information with Steve. As we now know, all blocks added to the chain have been verified to be true and can't be tampered with, so Anne can simply show Steve her land title information secured on the blockchain and would save considerable time and money by cutting out the middleman. This type of trusted peer-to-peer -peer interaction with our data can revolutionize the way we access, verify, and transact with one another. And because blockchain is a type of technology and not a single network, it can be implemented in many different ways. Some blockchains can be completely public and open to everyone to view and access. Others can be closed To a select group of authorized users, such as your company, a group of banks, or government agencies. And there are hybrid public-private blockchains too. In some, those with private access can see all the data, while the public can see only selections. In others, everyone can see all the data, but only some people have access to add new data. A government, for example, could use a hybrid system to record the boundaries of Anne's property, and the fact that she owns it while keeping her personal information private. Or it could allow everyone to view property records but reserve to itself the exclusive right to update them. It is the combination of all these factors, decentralizing of the data, building trust in the data, and allowing us to interact directly with one another and the data that gives blockchain technology the potential to underpin many of the ways we interact with one another. But much like the rise of the internet, tecnologia will bring with it all kinds de complex policy questions around governance international law security and economics O blockchain ele, ele tem uma característica de conter muita informação em cada bloco e também que essa informação ela não precisa de um intermediário, e ela é distribuída em vários computadores, né? em vários acessos, como vocês puderam observar nesse vídeo. Isso faz com que a gente tenha maior confiabilidade na informação, maior agilidade na, nessa informação. Né? Então, uh, quando a gente trabalha com essa tecnologia dentro de um metaverso, nós vamos ter a possibilidade né, de criação de redes descentralizadas, transparentes, seguras, né, e especialmente quando nós falamos em propriedade digital, a partir do momento em que os metaversos passam a vender espaços digitais, passam a ser monitorizados. Né? Então, quando a gente fala em propriedade digital, o blockchain ele pode ser utilizado para criar, gerenciar esses ativos digitais como terrenos virtuais, objetos, obras de arte, de forma descentralizada e segura. A gente já tem assistido já há algum tempo, nos últimos dez anos principalmente, a criação de arte virtual, quando nós vamos olhar a, a aula sobre educação no metaverso, vocês vão poder verificar a possibilidade e a quantidade de criações e propriedade intelectual que a gente tem é, nos metaversos. Isso só é possível em razão do blockchain. Além da economia de economias virtuais e criptomoedas. Os metaversos, baseados em blockchain, eles podem criar suas próprias economias entre os usuários, gastar, negociar em criptomoedas e nos chamados tokens não fungíveis, né? os NFTs, que dão a segurança para ah, as obras e as propriedades no ambiente virtual. Né? Ou seja, o que a gente fala sobre tokenização dos ativos. Né? Ah, os tokens não fungíveis, eles representam esses ativos únicos. Não existem dois. Então, quando ele é registrado, é como se fosse um registro. Por exemplo, você compra uma caneta Mont Blanc. Aquela caneta Mont Blanc pode ter várias. É, ela tem um alto valor e ela tem vários. A partir do momento que você personaliza essa caneta, vamos supor que você é, compre um, um diamante e coloque um diamante nessa caneta, ela se tornou única, um valor inestimável, só tem essa. Então, isso é um bem não fungível, você não pode trocar ele por outro, só existe ele. Então, quando a gente fala em NFTs, tokens não fungíveis, são esses ativos é, digitais que só existem um. Né? É, e por isso que esses itens se tornam colecionáveis e de alto valor. E eles só existem no ambiente virtual. Eles não existem é, no ambiente concreto. Né? no ambiente físico. Então, os NFTs, eles podem ser negociados em mercados, eles podem ser vendidos e ter né, uma governança, uma, uma economia digital própria. Ok? Lá no módulo jurídico, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a parte de regulamentação dessa propriedade intelectual e também desses NFTs, certo? E... O que, que traz também a questão da, uh, do uso dos blockchains no metaverso? A chamada governança descentralizada. Essa governança descentralizada significa que os metaversos, os usuários podem votar e tomar decisões coletivas sobre o desenvolvimento das regras e da plataforma. Os metaversos, como nós falamos no primeiro encontro, né, lembrando o que significa né, a multioperabilidade, você ter vários operadores alterando o mundo virtual. É, significa essa governança descentralizada, significa que existe, sim, uma norma é, geral sobre a vivência no metaverso, mas também promove a criação de comunidades autônomas, né, onde os usuários têm o maior controle sobre aquele ambiente virtual e sobre as experiências ali. Isso só é possível com a tecnologia do blockchain. Essa foi a grande inovação a partir ali daquela linha que nós mostramos para vocês do Pokémon Go, né? Quando pode haver a utilização do blockchain eh, no metaverso, essa tecnologia. Tá? Então, alguns exemplos de eh, metaversos que utilizam o blockchain né? existem. Uh, o Decentraland, uh, o Cryptovoxas e o The Sandbox. O The Sandbox é negociação de criptoativos, principalmente. Né? As, esses projetos eles combinam tanto os blockchains para abrir novas possibilidades da economia digital, como a criação de conteúdo de interação social. Então, permite que o usuário ele tenha experiências imersivas e descentralizadas. Né? Parece assim, um, um outro mundo? Não, não só parece, ele é, né? o metaverso, ele é realmente um mundo muito grande, é, na nossa disciplina nós estamos trabalhando com conceitos iniciais, com conceitos básicos, mas eu convido vocês a conhecerem mais sobre o metaverso, né? e por fim aqui, o que, que a gente tem com relação a a inteligência artificial, quando essa inteligência artificial chega ao metaverso, a interação entre inteligência artificial e metaverso, ela tem um potencial gigantesco, gente. Porque à medida que os metaversos se tornam mais avançados, mais imersivos, a inteligência artificial, ela passa a desenvolver um papel fundamental em várias áreas tanto na criação de conteúdo, a personalização de experiência e o aprimoramento da interação social. Então, num primeiro ponto, os chamados avatares inteligentes. A inteligência artificial ela pode ser utilizada para criar avatares mais realistas e expressivos, então, a partir da leitura do rosto do usuário, por exemplo, a inteligência artificial pode criar um avatar representativo desse usuário, quanto mais parecido, né, e adaptar-se às preferências ao longo da vivência desse usuário no metaverso. Então, ele proporciona uma, uma vivência muito mais personalizada e envolvente. É, e aí, isso se torna as chamadas personalidades não jogáveis, né? ou também no universo do metaverso, é conhecido como BOOTS, né? B-O-T-S, né? é, que é uma abreviação de robots, né? robots. Então, os BOOTS são essas personalidades não jogáveis, que são controladas por inteligência artificial, e ela se torna de maneira muito natural e realista, e é utilizada principalmente né, para aumentar a socialização e a experiência de jogo. É, em alguns ambientes, como né, utilizamos aqui o Second Life como é, exemplo, existem várias landes, várias áreas dentro do metaverso que são exclusivas de RPG. É, e muitos dos personagens ali do RPG eles são personagens não jogáveis, ou seja, eles são os boots que estão ali para fazer parte da interatividade do jogo. Né? É, existe um outro jogo que se utiliza muito de Boots, em que vai conversando com o usuário, né, que é, tem o Warframe, por exemplo, ele não é bem um metaverso, mas ele utiliza muito das características de metaverso. e eles têm esses personagens não jogáveis para fazer a interação com os usuários, dar tarefas, né, dar é, missões para esses usuários, o que vão fazer. Então, a inteligência artificial, ela cria assistentes virtuais também, né? suportes e etc. para os jogadores ou para os usuários do metaverso. Né? Criação de conteúdo procedual, o que seria isso? A inteligência artificial, ela passa a ser utilizada para gerar automaticamente ambientes e objetos. Então, você solicita para a inteligência artificial, por exemplo, eu quero uma sala de reunião com mesas é, redondas, cada uma contendo seis lugares, e nas cores é, rosa, azul e vermelho, por exemplo, né, e que tem uma janela voltada para a floresta amazônica. A inteligência artificial vai criar esse ambiente 3D. É, então, hoje a gente já tem a possibilidade é, desses conteúdos né, procedural, em que a, os algoritmos aprendem a como montar isso num design 3D, num design virtual e cria para vocês, né, ou para nós usuário, aumentando assim as preferências e adaptabilidade. Porque quanto mais o universo, né, o metaverso tiver é, a cara do usuário como ele quer, mais interatividade, mais imersão o metaverso vai ter, né? Então essa é outra é, evolução e inovação na utilização da inteligência artificial nos metaversos. E nós temos também a questão das análises de dados e personalização. A inteligência artificial ela pode é, analisar o comportamento, as interações do usuário no metaverso, identificar padrões, preferências e com isso incluir, né, a, a recomendação de eventos, atividades, interações com outros usuários, né, inclusive, entre aspas, né, fazer o um match, né, fazer a, a aproximação entre usuários. É, também faz a parte de moderação e segurança, a inteligência artificial ela pode ser utilizada né, para monitorar e moderar comportamentos inadequados, maliciosos. Né? Existem várias inteligências artificiais, por exemplo, fora do metaverso, que são utilizadas na prevenção de violência, na prevenção de danos. É, é, tanto o Instagram, como o Meta, como outras redes sociais, utilizam inteligência artificial para identificar a ideação suicida, por exemplo. Então, ela também é utilizada para identificar e prevenir problemas de assédio, discurso de ódio e outros comportamentos que são indesejáveis dentro do metaverso. E ao fazer essa, esse scan, né, esse monitoramento, ela pode denunciar os usuários inadequados né, e fazer uma é, interação entre plataformas e metaverso. que isso ainda está... Bastante rudimentar, mas já está acontecendo, em que um metaverso converse com outro, né? Então a interoperabilidade entre os diferentes metaversos e, e plataformas. Isso é possível através da inteligência artificial. Né? E com isso também fazendo os desenvolvimentos do que a gente chama de dispositivos IoTs. Né? ou a uh, internet das coisas, como, por exemplo, uh, se você tem em casa uh, um aspirador de pó inteligente, aquele robozinho... É, que vai aspirando a casa, isso é um IoT, um objeto inteligente, em que ele tem uma programação de inteligência artificial e que ele é, faz algumas tarefas sozinho. O espelho inteligente, a smart TV, o seu próprio smartphone, todos esses são exemplos de IoTs, né? internet das coisas. E essas plataformas começam a interagir com esses mecanismos, né, trazendo essas experiências para o metaverso, né, faz, utilizando a realidade aumentada e a inteligência artificial para que os objetos da sua casa se comuniquem com as plataformas de metaverso, e assim abre novas possibilidades imersivas e interativas. E né, uh, o que, que acontece a partir daqui? Ah, o céu é o limite, vamos dizer dessa forma, né? A partir do momento que você tem uma inteligência artificial, blockchain, acoplado com o movimento do metaverso, é, a imersividade ela se torna cada vez mais, e cada vez mais a gente tem um lapso de tempo menor entre uma inovação e outra, né? porque as pesquisas estão em um ritmo progressivo. Mas nós vamos verificar que não são só flores, é, é muito importante a gente colocar aqui, o metaverso existe e como tudo na vida, se nós usamos é, é, em demasiado ou usamos com objetivos é, ruins, nós vamos ter respostas ruins. É? A mesma coisa quando a gente fala do chat GPT, por exemplo. O chat GPT é bom ou ruim? Depende do ser humano que o utiliza, depende do ser humano que o treina. É, na aula sobre as questões jurídicas, nós vamos verificar, por exemplo, que nós temos muitos problemas envolvendo é, criminalidade e o metaverso, certo? Mas é, continue acompanhando os nossos materiais, as aulas, nós temos aqui as bibliografias que foram utilizadas para é, a aula de hoje, inclusive os vídeos que foram utilizados, lembrando que todos os vídeos utilizados são de licença aberta e foram autorizados também a serem utilizados. Espero vocês na próxima aula e continuem estudando. Até mais.